Mano, eu não vi aquele áudio, velho. Eu não vi. Meu amigo. Meu Deus. Pai, e aí, pesado, tudo tranquilo, tudo de boa. Eu sou o Vini. Tô aqui pra mais um vídeo. E hoje, pesado, eu tô aqui com a E36, mano. Essa E36 aqui, primeiramente, tem que agradecer ao Matheus da WXN, ele que modificou essa BM aqui, muitas coisas dela interior e tudo mais, e aí no caso eu dei alguns toques pessoais nela, né troquei o aero, algumas coisas assim, troquei a cor e infelizmente eu não posso mandar esse carro pra vocês porque ele está em desenvolvimento, ele tá com alguns probleminhas ainda, vocês vão ver durante o vídeo provavelmente, mas aí eu não posso disponibilizar por enquanto, mas quando ele sair, vai sair junto provavelmente com a BMW do Mateus, que é outra 36 no canal da Wasted Nights. então eu vou deixar o link da Wasted Nights aí embaixo tanto no Instagram quanto no Youtube Que quando esses carros que eu e o Matheus vamos mexendo saírem Vão sair no canal da Wastigenes, certo? Mas é isso então, não vou enrolar muito não Durante o vídeo eu vou explicando um pouco sobre o carro aí E é isso Então, Piazza, desse carro aqui, provavelmente quem conhece um pouquinho mais aí já viu que o som não parece de 86 Isso é porque ele tá com o motor mais novo, mano, tá com o motor N54 Essa BMW eu tinha feito o 1JZ um Swap aí eu pensei um pouco, fiz dois 2JZ Swap Só que aí, eu vi esse motor aqui na 135, um lá foi um interessante É para assim, ah, por que não, né? Então, o projetinho aí, N54-D36, tá com 640 de roda, então tá andando bem pra caramba. E... dá pra dar uma a com esse carro, só que não é muito confiável, velho, porque não tá no kit ângulo, então é bem fácil de se perder. Mas o carro tá muito gostoso em da velho. Coloquei as BBS também Estou Tô curtindo pra caramba andar esse carro. Vou dar um pouco mais de boa hoje, mano, porque faz um tempo que eu não deixo toco E eu não tô nem um pouco confiante na minha habilidade, velho Mas como vocês podem ver, velho, o carro tá bem daorinha Uma das coisas que eu quero mudar nele ainda é esse volante, Nard, mano Porque, tipo, ele tá legalzinho, mas não é meu favorito, tá ligado? Véio? Só que ainda não achei nenhum pra colocar, véio. E o Mateuzinho colocou a FT600 ali, velho, na direita, muito da hora, velho O ah, carro não tá funcionando o retrovisor, mas o DMzinho, né, velho? DM não precisa de retrovisor, né, velho? Então... Outra coisa que eu esqueci de mexer nesse carro foi o câmbio, velho. O câmbio tá muito curto. Vou botar um câmbiozinho que chega uns 300 e alguma coisa, velho. Tá acalmado ah. É... Tá abusando demais A FPS tá bem chatinho hoje, tá caindo pra caramba só é isso. Não sei de nada. Nossa, velho, não fiz carro aqui. Uma coisa que eu esqueci de mostrar, velho. Eu tinha estepe, mano. que de terceiro aqui. aí que carro da hora, velho. O bom é tá em 280, 290, é que tipo, eu sou que forçado a andar mais devagar, né, velho? Então. Pelo menos é mais fácil de eu não me matar. Motoboy Style. That's Passo não oh, tá bom, vai, legalzinho. mano eu não vi aquele áudio velho eu não vi meu amigo meu deus oh my god what is happening Parece que tá trolando, velho. Tá dando um push lag, cara. Motoboy style. Mas esses dois aqui não dá não. Agora vai dar certo. Que foi bem onde eu parei o último vídeo lá Com a outra PVC A M4 Hoje <coughs> Vamos ver até onde eu vou Não sei se eu dou a volta completa O que, que vai acontecer né? Vamos ver Tá muito bonito ainda Nossa Senhora, velho. Essa daqui foi complicada, mano. A câmera de fora. grama, velho, eu sempre sei dessa parte, mas é... toda vez que eu ando aqui, eu passo por essa parte, aquela curva lá eu esqueço dela, vem um chutado véio. É só colocar de ladinho que cabe Espaço aqui, igual passou. É isso, se Deus fez, é pecado. batida aí, foi muito feia, né? É isso, manos Pela primeira vez aqui finalizamos a volta completa um com o mano. Espero que vocês tenham curtido o vídeo aí com a BMZ, espero que vocês tenham curtido o carro. Eu vou tentar finalizar ela, mano. Próxima semana provavelmente eu vou estar de férias já da escola, então eu imagino que eu vou conseguir terminar esse carro daqui uma ou duas semanas. Eu espero pelo menos, né? Deixar ele bonitinho e tal, certinho. Pra poder já upar e colocar pra vocês baixarem. Espero que vocês curtam aí. Fiquem de olho lá na esses Nights. Tanto no YouTube quanto no Instagram. Porque quando sair, quando sair os carros, vai sair por lá. E não só o meu quanto o do Matheus também. Então, fique de olho lá. Que vai ser um, sair um conteúdo da hora, sabe? Então, espero que vocês tenham curtido o vídeo. Muito obrigado a vocês até aqui. Se vocês curtiram, deixa o like. Se inscreve no canal. E falou, manos.